Levanta a mão pra ficar o bagulho certo, né, rapaziada? Todo mundo com a mão pra cima! Uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou, oh, uou! Satisfação cê tá ligado, eu já rebaixo O que eu faço hoje é a plateia Chama de despacho, porque cê sabe Que é esculacho, geral toma mão pra cima Pra você que tá morar que tá lá embaixo Aí que tá difícil, fica complicado Cê sabe que Jonão aqui já tá mais avançado Porque você é a fruta estragada de uma feira Seu rap não é santo, como se fosse freira Então cê fica quieto, te ganho De segunda a segunda-feira Sabe que Jonão não é brincadeira Sou pesado igual uma aranha armadeira Conteúdo mais vazio que dinheiro na minha carteira Não dá Esse cara hoje na batalha Eu vou espancar Porque hoje eu vou articular Nem vou te derrotar Antes você já está Eita, vamos que vamos Não quero nem saber O problema é deles, eles que tem que resolver, certo? Ah, ah. E, e, e, e. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura digão um hip, hip. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura digão um hip, hip. Então pode pai, eu nasci derrotado. Mas quando eu vencer vai ser um grito pra quem tá acorrentado. Meu chapa, orgulho é que vai ficar muito mosco. Acabo com você mostrando o cunguinho, vai um Aí, a poça tem bolada improvisada. faz um muito tempo que eu não rimo nessa levada Você tá ligado? Que eu vou chegando tipo assim Acabo com você e vou mostrando o seu fim Tá ligado? Que o bagulho vai ser até de manhã Minha moral tá lá embaixo, vai levantar que nem Kevin Duran. Aí moleque, bagulho fica louco Acabo com você, de sobra vai só, só pipoco. Pique Nacos, Pique Pablo, Escobar Igual a ele, o seu tempo vai acabar Meu chapa, bagulho vai ficar morto na base que eu viro você de avesso Aí... Bar, me diga aí, agora você nasceu? Na última batalha o que aconteceu Você nem colou na improvisada, perdeu pra mim E aqui não arruma nada, Jonão Bagulho vai ficar muito morto, mano Aqui eu vou chegando e não vou te dar um santo Aí seu santo tá lá embaixo E pra ele vou derramar Mas ele vai tirar suas lágrimas Esculacho É que eu faço nesse free Freestyle muito eficaz Que eu mandei aqui Bagulho é louco, bagulho é tenso Acabo com você e vou escrever que a sua morte foi válida, pra quem não tá na válida, acabo com você, como se fosse a navalha. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Direito de resposta, Jonão, do outro lado, Fala pra ele DJ yow, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pode, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Pra você entender, você me desanima. Não é mais avançado do que a medicina Pra aumentar com a autoestima. Meu santo tá lá embaixo, mas meu nível tá lá em cima Então fica quieto, você não vai entender Pra você entender que eu vou dizer Sabe por que? Que você é um delinquente? Você tá correntado, tem razão Igualzinho a sua mente Aí tá complicado dar uma dó Você tá acorrentado, não é no bico do Jofior Pra você entender, é só um replay Você sabe que a rima eu conquistei Você me derrotou, de eu sei Ganhei de tantos caras Que a derrota sua minha eu nem lembrei Aí é complicado Então fica quieto, meu rapá Porque você tem muito que treinar Quem sabe o dia você até possa voltar, enquanto isso vai ser muito maneiro vir te espancar. Uou!